A alegria e entusiasmo dos carnavais de rua em Niterói constituem uma das principais narrativas memoriais da cidade. O carnaval nos bondes com foliões fantasiados e a animação no entorno do antigo trampolim da Praia de Caraí são ícones da memória coletiva da cidade. Um, dois, três. De tanto viajar já tô ficando bambu, já tô com corpo mole de canseira. Por isso agora resolvi cantar o mambo, vamos cantar o mambo, cantareira! Niterói é também sede de diversas escolas de samba. Acadêmicos do Cubango foi tema de um dos cursos de História Oral do Labói. No bairro do Cubango encontra-se também a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos. A Escola de Samba tem fortes raízes nas tradições e experiências da população de origem africana da cidade. Foi a que mais títulos ganhou nos antigos desfiles da Avenida Amaral Peixoto e hoje desfila na cidade do Rio de Janeiro. A gente notou na pesquisa que a gente fez em relação ao cubango que tem uma predominância de tema afro ligado à Ah, isso, tá? isso, é. que pra o senhor explicasse para a gente por que disso. Ora, eu, eu o Thiago, você mexeu na ferida. Eu acho que o cubango se identifica mais com isso. Porque o cubango, quando o cubango entra na passarela da, da, da Maquete Sapucaí, ela é respeitada. E é dito com uma... Um, uma que para mim, para mim eu me sinto satisfeito é dito como uma escola de Niterói, escola de macumbeiro. Mas toda vez, tanto em Niterói como aqui, quando entra na passarela, ela é respeitada. Tem muita gente, tem muita gente que treino na base. Eu vejo lá na passarela, eu vejo Ela é respeitada. E tem mais uma coisa. E outra coisa também que você, talvez você não sabe. Eu acho que no Brasil, no Brasil, a única escola de samba que tem um protetor sério são Lázaro Cubano. Eu acho no Brasil é a única, é o Grêmio Recreativo de Escola de Samba Acadêmico do Mundo. Porque então, você vê muito São Sebastião, você vê muito São Jorge, você vê muito Nossa Senhora da Conceição, mais São Lázaro, talvez, eu acho, no Brasil, Tiago, é a primeira.